Bem-vindo guerreiro, bem-vindo guerreira a mais uma meditação guiada do canal Arte de Mudar. Eu sou a Daniele Mangini e vou te conduzir em mais esta prática. Dando sequência às nossas orações poderosas, hoje separei uma oração de agradecimento, porque afinal agradecer causa uma química positiva no seu cérebro sempre, te aconselho a fazer um pequeno alongamento, sobretudo no pescoço, ombros, nas costas, soltando tensões e tomando respirações profundas e conscientes, para que você altere o seu estado interior e possa realmente se entregar a esta prática com todo o seu coração e com toda a fé. Para aproveitar ainda melhor esta oração de agradecimento, te convido a usar fones de ouvido e buscar um lugar tranquilo onde você possa relaxar. Começamos. Querido Deus, quero agradecer por tudo que você já fez. Eu não vou esperar para ver os resultados. Quero agradecer agora mesmo. Eu não vou esperar até me sentir melhor ou até a situação se resolver. Eu quero agradecer agora mesmo. Eu não vou esperar que as pessoas se desculpem ou parem de falar mal de mim. Eu quero agradecer agora mesmo. Eu não vou esperar que a dor em meu corpo desapareça. Por isso, eu vou agradecer agora mesmo. Eu não vou esperar que o relacionamento com o meu parceiro se resolva. Eu quero agradecer agora mesmo. Eu não vou esperar que as crianças adormeçam e que a casa se aquete. Eu vou agradecer agora mesmo. Eu não vou esperar para ser promovida ou conseguir outro emprego. Eu vou agradecer agora mesmo. Eu não vou esperar para entender cada acontecimento que me feriu ou que me magoou. Eu vou agradecer agora mesmo. Eu não vou esperar que os problemas desapareçam. Eu vou agradecer agora mesmo. Agradeço agora mesmo porque eu estou viva. Agradeço agora mesmo porque eu superei algumas dificuldades hoje. Agradeço agora mesmo porque contornei alguns obstáculos. Agradeço agora mesmo por ter a capacidade de fazer mais e melhor. Agradeço agora mesmo por ter certeza de que você não me abandona. Agradeço agora mesmo por ter certeza de que você me perdoa. Agradeço agora mesmo por ter certeza de que você me ama, aceita e reconhece, mesmo quando eu não consigo. Eu não vou esperar outro momento, outra hora, outro dia. Eu agradeço agora mesmo por tudo que você já fez, por menor que seja. Agradeço, meu Deus. Agradeço do fundo do meu coração Agradeço verdadeiramente, meu Deus, por tudo o que já recebi e por tudo o que ainda virá. Repetimos esta oração por mais duas vezes e com cada repetição colocamos mais verdade e mais intenção nas nossas palavras. E, querido Deus,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 As nossas palavras. E assim seja, assim é e assim será.